Bem com você, eu sou o Anderson. Você está no Caminhando pelo Pai. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje, um vídeo um pouquinho diferente, um pouquinho mais leve, um vídeo mais para reflexão. Na minha célula, a gente recebeu aí a missão de entregar cartinhas na, no correio das pessoas, da, na casa das pessoas, com uma mensagem bonita sobre Deus. Uma mensagem que Deus tocasse no coração da gente para escrever. Podia ser uma mensagem específica para uma casa, podia ser uma mensagem específica para um lugar, ou uma mensagem geral. Havia também a possibilidade de mandar uma mensagem que já havia sido escrita. Eu optei por escrever uma mensagem geral nova. E pedi o Espírito Santo que me ajudasse a escrever uma coisa que fosse específica para uma pessoa, para duas ou para três. É muito específica mas que também tivesse uma mensagem geral que todos que lessem, tirassem algo bom daquilo. Todos que lessem, entendessem a, a verdade de, do Evangelho, o que, que Deus quer fazer. Que quem lesse aquela mensagem, ele lesse aquilo e pensasse, poxa, Deus é bom. E algumas pessoas em específico lessem e recebessem aquilo para elas. A minha intenção verdadeira era que uma pessoa, pelo menos uma pessoa, recebesse aquilo e e respondesse a oração que ela estava fazendo para Deus, dizendo, Deus fala comigo sobre isso, fala comigo Senhor. E eu espero de coração que uma das pessoas que estão recebido uma das cartas, tenha realmente tido essa experiência com Deus. Essa experiência mais profunda de, de ter Deus ter falado com ela. E aí escrevi uma cartinha, pedi muito Espírito Santo me, me ajudar nas palavras. E fiz a impressão de 100 cartinhas e convidei meu amigo para... Fazer a entrega junto comigo. Para que eu não fosse sozinho? Eu nunca tinha feito isso. E foi um dos maiores motivos para que eu quisesse gravar também para vocês. para compartilhar essa primeira experiência. Eu tô com bastante brusa porque aqui hoje tá muito frio. Eu até fiz um take aí da geada que apareceu para vocês. Eu cheguei hoje aqui e quando eu cheguei tava zero graus. Falando um pouco sobre as cartinhas de novo, né, então fiz a, a, a mensagem, fiz a impressão, dobrei todas elas junto com a minha irmã, no outro dia fui com o meu amigo entregar essas cartinhas uh, no, nos correios da, da casa das pessoas, e foi uma experiência muito legal, porque é gratificante saber que você está fazendo uma coisinha tão pequena, mas que é para o reino de Deus. E o que importa na quantidade não é o jeito que você está fazendo, mas é a intenção do seu coração. E é uma coisa tão simples, uma cartinha de papel impressa, com palavras sobre Deus, mas eu fiz de coração. Eu fiz com a fé que pelo menos uma pessoa daquelas 100 pessoas vai ter uma mensagem, vai ter uma felicidade e vai ter uma experiência com Deus através daquela carta. E agora eu vou... Mostrar algumas cenas do processo, da confecção, da entrega. E no final, no dia eu gravei um videozinho. Vou colocar no final para vocês. Tá bem bonito, quero que vocês acompanhem. E que você preste bastante atenção na mensagem final que eu tive no dia. Porque eu acredito que isso vai te, te edificar de alguma forma. Isso vai te incentivar de alguma forma a fazer alguma coisa. Porque Deus tá pedindo, façam alguma coisa não fiquem sentados, já chega de ficar reclusos, já chega de ficar quietos nos seus cantos escondidos, é hora de fazer, é hora de fazer, se você for tímido, faça de um jeito que você consegue, mas faça, se você não tem tempo, pense em alguma coisa que você pode fazer, até mesmo para ajudar alguém que está fazendo, mas tenha uma atitude, tenha uma reflexão, tenha vontade. Deus quer que você tenha vontade. Ele quer que seu coração tenha vontade. Porque não adianta fazer sem amor, não adianta fazer sem querer, não adianta fazer porque foi obrigado. Se você não faz com vontade e sinceridade no seu coração, não adianta nem fazer. Porque Coríntios 3 nos diz que tudo que eu faça para Deus, se não tiver amor, de nada adianta. Então faça com amor, faça com determinação, faça com vontade, faça com carinho. Mesmo que for uma coisa simples, mais simples que você possa imaginar. Simples do simples. Mas faça com amor, dedicação e carinho. E Isso vai estar tá ajudando o reino, Deus vai se agradar de você, Deus vai ficar feliz e você vai sentir felicidade no seu coração. A gente terminou agora de fazer a entrega Já foram entregas sem cartinhas E a gente Foi entregando E foi engraçado que Eu fiquei pedindo a semana toda para Deus Onde que era para me entregar Aí a gente Chegou mais ou menos perto do lugar Mas não era o lugar E saiu andando meio que aleatório Conversando, meio distraído Não tava prestando atenção no caminho e Chegou um momento que a gente chegou lá Onde que Deus tinha me mostrado fez a entrega na, naquele, naquela região. E também uma coisa que aconteceu, que eu cheguei na casa, tinha um senhor, eu entreguei para o senhor, aí tinha uma senhora, eu entreguei para ela, e daí na, na última senhora que a gente encontrou, ela brincou, estava indo colocar no correio dela, ela brincou e falou, isso é dinheiro? Aí eu falei, não, mas é uma mensagem sobre Deus, uma mensagem bonita. Bem-vindo. E eu espero que a mensagem que eu quero deixar aqui sobre isso é que às vezes a gente fica com vergonha, com medo de fazer alguma coisa para Deus, de fazer uma missão, de sair, fazer alguma coisa legal, de anunciar o evangelho. Mas uma coisa simples pode ajudar muito a pessoa. Fazer coisas grandiosas, estar tá num evento grande, fazendo alguma coisa grande na igreja, às vezes uma simples conversa, uma simples carta que a gente entrega, um tempo que a gente tira para visitar alguém, algum idoso, para conversar sobre Deus, isso já ajuda muito e já está ajudando a levar o Evangelho no mundo. Então, essa é a mensagem de hoje. Caminhando pelo Pai, anunciamos o Evangelho. Agora a gente vai entregar a última cartinha, que Deus abençoe.